Está chegando Sabino Prefeito, por uma Ribeirão mais saudável. Sozinha, uma prefeitura pode fazer muito, mas quando trabalha junto com o governo federal, pode fazer muito mais. A união faz a força. É por isso que Lula e Sabino estão unidos para trazer mais desenvolvimento para Ribeirão. Vote em quem tem o apoio de Lula para transformar nossa cidade. Vote Sabino 13. Olá, hoje vamos falar de parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal. Você vai ver como isso é importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Uma Prefeitura não trabalha sozinha. Para conseguir o dinheiro que precisa para fazer obras, o Prefeito tem que trabalhar em conjunto com o Governo Federal. Não é isso que acontece hoje em Ribeirão? Importantes programas do Governo Lula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 E o resultado está aí, nos engarrafamentos e no transporte coletivo insuficiente. O Pro Transporte é um programa do governo Lula, criado para ajudar os municípios nessa área, como a construção de novos e melhores terminais de passageiros. É mais um exemplo do que Sabino pode fazer em Ribeirão, com a ajuda do presidente Lula. Então, acho que é o um sonho de todo mundo hoje, até a casa própria, né?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 De Sabino pra Ribeirão avançar Vai lá Sabino trabalhar pro Ribeirão